Nascimento O nascimento é uma experiência única e cada etchamel é único. Quando o teu etchamel começa a piscar as cores do arco-íris significa que ele está pronto para nascer. Mas não te preocupes, ele não consegue nascer sem ti. Eis como encorajá-los. esfrega a parte de baixo do ovo e o teu etchamel vai começar a bicá-lo. Os teus olhos piscam enquanto bica. Quanto mais esfregares a parte de baixo do ovo, mais o teu etchamel vai continuar a bicar. Se o etchamel adormecer durante o nascimento, pousa-o e volta a segurá-lo para continuar o nascimento. Assim que bica o suficiente do ovo, podes ajudá-lo a sair afastando as peças do ovo. O nascimento pode demorar até 30 minutos. Agora já podes remover a parte de cima do ovo e descascar quaisquer peças extra da casca que podem estar a bloquear a saída. Puxa com firmeza o teu etchamel até ouvires um clique. Em seguida, retira o plástico à volta das asas puxando a lingueta perfurada e pressiona a barriga do teu etchamel para ouvi-lo a cantar os parabéns no seu idioma. Agora que o teu etchamel chegou, podes deitar fora o ovo e as outras peças.